Oi, meu nome é Leandro e hoje estou aqui para dizer para você como você sabe que uma empresa aposta em diversidade e inclusão. O que, que eu noto a primeira coisa quando eu vou me candidatar a uma vaga para PCD? Eu prefiro ir até o site da empresa antes de me cadastrar na vaga e ver se os valores dela batem com os meus e também vejo se um dos valores dela ser uma diversidade e inclusão. Se tiver isso lá no site já indica que essa empresa aposta em diversidade e inclusão. A segunda coisa que eu faço é, antes de me cadastrar na vaga, é olhar se ela tem banco de talentos para PCD. Isso é um indicativo muito alto que essa empresa aposta na diversidade e inclusão. E a terceira coisa que eu faço é perguntar para o recrutador como a empresa vê a diversidade e inclusão e se ela tem diversidade e inclusão. Isso é um forte indicativo também que é a empresa aposta em diversidade e inclusão. Eu vou te dar uma dica muito valiosa aqui. Não perca tempo com empresas que não apostem em diversidade e inclusão, porque você não vai ter chance de crescimento, você vai ficar estagnado, você vai lá só para cumprir cota, para dar dinheiro para a empresa, diferente de uma empresa que aposta em diversidade e inclusão, onde tu tem voz, onde tu tem oportunidade de crescimento, onde tu é respeitado e onde tu vai evoluindo a carreira. Então não perca tempo com empresas que não apostam em diversidade e inclusão, é, mesmo se a proposta for muito, muito boa. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber vídeos novos toda vez que eu lançar. Me segue nas redes sociais e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Isso vai ajudar o canal e até mais!